Bom, saiba como emagrecer de forma fácil, simples e correta. E saiba como fazer isso passo a passo. Saiba que emagrecer é uma coisa muito boa de se fazer. Sim, o processo de emagrecer. E saiba que existem muitas formas de emagrecer. Também tem como emagrecer sem dieta, sendo que a dieta é mais famosa, a forma de emagrecer. Mas também tem como emagrecer sem fazer dieta. E, e, e eu vou te mostrar o blog e acesse o blog que tem treinamento que ensina como emagrecer de forma fácil e simples.